mas e é por isso que você entrou na política, cara, eu eu Você não entrou na política ainda, cadê seu mandato? Eu quero falar aqui do seu mandato. Como que eu vou pedir para votar em você se você não se elegeu não, não se candidatou no partido, não, não fez pré-eleição? Calma, vamos lá. Calma, vai chegar o um momento certo. Tu tem um momento certo. Ainda não pode nem falar que você é candidato, né, mano? É o momento de ter que falar que você é pré-candidato. Eu me filiei ao PSB, mas eu comecei mesmo a entrar na política. A mim inteira, eu sempre tive um lado político, porém não tão aflorado assim. Eu Sim. pensava em algumas coisas mais meio superficiais. Mas é, depois que o Bolsonaro entrou, veio a pandemia, cara, eu comecei a focar só nisso. Porque, tipo, mano, não tem como. A nossa vida é, é movida a política. A gente pode odiar a política. Sim. Mas se a gente se afastar da política, quanto mais a gente se afasta, mais os caras tomam conta. E não adianta você falar assim, ah, eu sou a revolução aqui fora, que os caras tá com a caneta na mão, mano. E tá fazendo maior covardia com nós que tá aqui, tá ligado? Então nesse momento que eu comecei a olhar e vi que, mano, tudo ali, tudo que tava acontecendo ali no momento ali é por, por falta de, de, de humanidade dentro da polícia. Porque pra mim falta humanidade, tá ligado? Pra isso falta... Você vai trazer sua humanidade? Eu pretendo. Você vai ser você candidato? vai ser candidato a deputado é -candidato estadual. Candidato. Sou pré-candidato. Mas você quer ser candidato a deputado estadual? Isso. Por São Paulo? É, beleza. Um, é, beleza. Entendo. Ah. Combinado. Quantos mil votos precisa dentro do PSB pra você ser eleito? Ó, essa conta eu não tenho direito, mas eu acho que chegando a uns 35 mil é capaz de a gente conseguir brigar 35. ali. É, voto pra caramba. E tipo, mano. Mas eu vou falar uma coisa pra você, Pedro, as pessoas têm que entender o seguinte, eu, quando eu entrei, eu entrei, eu entrei porque pra mim a política ela é muito técnica e ela só é números. E números pra mim é muito frio, mano. Tá ligado? É. Acho todo mundo só trata a política como números. Ah, teve um desastre no, no Rio de Janeiro hum. morreu morreu mais de 250 pessoas. Só que é 250 parece que a gente está falando de um número, cara, são vidas, são pessoas que estão fora. E isso aí é o que está faltando, mano, na política na minha visão, tá ligado? Então eu, eu acho que a vida meio que me levou também. Apareceu uma oportunidade de eu participar do, do reality show dos caras, que rende o, o político. O político. É. Sim. Quando apareceu para mim, apareceu três vezes e eu ignorei. Na quarta eu falei, vamos escrever. Só que eu, vou ser sério para você, eu comecei a me bocoitar. Falei assim, mano, não adianta me servir os caras não vai me escolher. Olha meu meu tipo olha o jeito que eu falo, olha o jeito que eu tô agindo. Ninguém na política vai dar interesse. Aí o cara me chamou para fazer uma entrevista. Na entrevista eu falei assim, vou fazer entrevista. Eu meti o boné do meu jeito mesmo e comi na ideia. Tipo, a ideia de quebrada mesmo, a ideia com a minha vivência. Com, eu vi as participações disso. Com sofrimento e tal. Eu aí vi. os caras falaram assim, não, mano, você tem que entrar. Quando eu entrei, eu conheci o Cauê, o Lucas. O Ronald é o que tá comigo também, ele é um dos participantes. Então, os caras realmente resolveram apostar. Falou, não, mano, você poderia virar tal. Aí eu falei assim, mano, não tá muito cedo. Eu acabei de entrar na política e tal. Ele falou, não, mano, tem condições, vai. Aí foi aí que eu falei assim, porra, tá tudo me empurrando, então eu vou ver qual é que é. E aí eu entrei, né, negociei é, com o é. partido fechei com partido e agora eu vou lançar minha pré-candidatura mas eu quero deixar claro aqui que tipo assim é, os caras fazem um plano de para ser um candidato e parece que isso se torna o projeto da vida dele Sim. não é o meu caso eu quero eu quero é, poder representar a o que falta para a periferia mesmo que é, humanidade é, saber da urgência das pessoas porque tipo assim a esquerda hoje no nosso país nós temos vários representantes mas todos eles são brancos né e poucos deles vieram mesmo do sofrimento que eu vejo, tá ligado? Por que que, que eu tenho que ficar postando sempre? Por que, que não, não tem ninguém diferente? Apesar que os partidos também, às vezes, parece que não dá muito espaço para quem vem tá ligado da periferia, de baixo preto, é sempre meio que... né Eu tô tentando quebrar essa engrenagem dentro do partido, por isso que eu tô no PSB, porque, na verdade, o plano que os caras comigo falou desde o começo que era um plano de inclusão social e tentar equilibrar a balança. E também para caras é bom. Tem um cara preto na quebrada, que é um cara legítimo, que é um cara que sabe o que fala, que é um cara que também quer aprender a, a, na máquina política Sim. a trabalhar, mas que também dá inclusão para eles. Porque Sim. a inclusão ela não é de uma única. É. Não existe incluir você num partido. Existe o partido também se incluir em você e entender o que é um cara preto, o que, é que ele vai lutar, que você não vai deixar vir por números. Que você também, é o que eu tô achando, né? Se eu estiver errado, você pode falar. Mas que você vai ver o um fator humano. Pô, e aí é também um aqueles caras pegam um pouco do fator humano e falam, peraí, é verdade, tem essa situação humana, né? É, acho é. que é um jogo também que é interessante pros caras. É, porque afinal, o partido representa a população. Como é. que pode a população ser só branca de ouro verde? Não tem, não existe Entendeu? Então, tem você... classe média alta. É, tem gente que fala pra mim, hum. pô, mas o PT, eu falo assim, mano, é o seguinte, o PT é um partido grande, que já tem um, um, toda uma estrutura, e dificilmente vai ser difícil quebrar um... um um, um paradigma ali para colocar um cara, para eles fala assim, não, eu vou apostar nesse cara. É, o, o Lula, é o, o, o principal do PT, é um cara que veio do povo e é o principal, para você já deveria ser um alerta. para pô, você é o cara mais querido da esquerda, é o único que nunca terminou a escola, a faculdade e é um cara que veio de baixo. Os outros que estão ao redor são todos técnicos. Eu não tenho nada contra porque eu acho que precisa. Mas eu sou, se eu for, sou um pré-candidato, eu, se eu tenho o Cauê, que é formado em advocacia, se eu tenho o Lucas, o Lucas que é formado totalmente dentro do partido e sabe como, como lidar com as situações de dentro do partido, se eu tenho o Ronald, que ele, faz um, um, que ele é um designer que guarda bastante dados, o que está faltando nessa engrenagem? A humanidade e a urgência, porque às vezes é diferente. Você fala assim, você, você é um branco, que se comove com as causas políticas que a gente tem no nosso país de inclusão social, de diminuição de igualdade, mas ele nunca viveu. Então ele acredita, ele é, ele é um cara que acredita na causa, mas ele não sabe o, o tamanho daquela urgência, que as coisas não podem esperar. Porque tudo tem um processo quando é pobre. Quando a gente vai fazer uma coisa, tem que ter um processo. Para pegar 250, pessoas, 250 famílias e colocar num lugar decente, porque ela perdeu a casa num, num barranco, ela não tinha onde morar, não é algo que nós temos que esperar um processo. O bagulho é para agora. O Estado nunca, têm dinheiro. nunca tem dinheiro. Nunca tem dinheiro para nada. Então, seu tipo assim, de milhões tipo assim não, não, é um, não tem que esperar processo nenhum. Isso é bagulho de humanidade. Então, ser o bagulho é urgente agora. Do mesmo jeito que você tem urgência quando você vai voltar o seu aumento do salário, você tem que ter essa urgência agora. As pessoas estão na rua, estão esperando, você vai fazer o quê? Vai colocar um galpão lá e deixar um mês? Tem criança lá, mano. Não tem humanidade. Isso aí tá faltando, tá faltando. na minha visão, tá ligado? Então é isso que eu, Agora... que eu quero...